Algumas skins que estão dentro do novo pacote da coleção Anubis adicionada ao CS possuem segredos de acordo com os seus floats, conforme eles vão subindo algumas skins tem alguns detalhes escondidos, alguns easter eggs. E começamos pela AK Steel Delta, essa daqui eu particularmente achei ela um pouco, sei lá, chatinha mas quando essa skin aqui vai aumentando o float, por se tratar de uma skin feita de aço, o aço vai enferrujando muito parecido com as skins Rust Coat do CS e essa daqui é a k Steel Delta mais desgastado dropado até o momento ela tem o float 0.7299 então provavelmente o limite ali é 0.73 não dá para ir mais desgastado do que isso não dá para chegar em 0.99 por exemplo mas eu achei muito irado e tem uma tendência aí de quanto maior o float dela acaba tendo um pouquinho de overpay né porque fica diferente cara eu gostei parece um pouco um cobre né não Parece tanto tipo aço enferrujado, tá parecendo mais tipo um bronze, um cobre. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! De apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Eu Olha só gols, pra isso! Pô. O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista Incrível!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 Enferrujado, digamos assim Na nova MP7 Sunbaked E nessa skin aqui não teve um limite de float Então ela chega até 0.99 Essa daqui é a mais desgraçada Já dropada até agora E eu sinceramente achei a mudança irada eu Achei que ficou muito mais bonita Em várias Card do que em Factory New cara. Posso estar tá doido, mas eu gostei muito dessa temática Meio que cobre, aço enferrujado né? Seria tipo o oposto Do Blue Jane, praticamente Me lembra bastante aquelas partes amarelas Das facas carambíticas Harned Tipo, um amarelo bom, né? Um amarelo dourado. A Alp Black Melee também tem essa mesma característica. Parece que fica já um pouco clichê, né? Mas a gente sabe que esse pacote veio pra ter várias skins que combinam entre si. Então, todas as skins bem desgastadas, no máximo possível aí, de float, veterana de guerra, né? Elas vão ficando mais cobre, né? Mais nessa essa cor cobre. Algo semelhante acontece também aqui nessa nova, que basicamente mantém esses detalhes coloridos e dourados. E no restante da skin, na parte que realmente parece ser aço, ela ficou também nessa cor cobre, aço enferrujado, né? Ficou até mais bela essa daqui também. Agora, a P90 Scarab Rush, essa foi uma skin que particularmente me pegou. A primeira vez que eu olhei aqui nela no CS2, nessa parte de trás aqui, eu achei que os escaravelhos ali estavam em 3D, cara. Eu fui até olhando assim pra ver se realmente era 2D, porque ficou muito bom a textura dessa skin aqui, cara. Muito bom mesmo. Tá me convencendo demais e algumas partes que ela é 3D, 3D, sendo que não é, é 2D algumas partes, tá ligado? E a P90 B Rush não tem um limite de float, então ela chega até 0.999 e ela libera, basicamente, alguns easter eggs no float máximo que dá pra gente começar a perceber, né? Tem diversas escritas que parecem ser ali escritas tipo hieroglifos antigos, né? E no mais, eu acho que é só isso mesmo. Ela também tem um pouco mais aí a cara de estar enferrujada e libera aí esses easter eggs, né? Que talvez tenha algum significado, mas eu não entendo nada de hieroglifos. Então eu não me arrisco a tentar descobrir. E a Glock, Ramses Rich, tem também um easter eggzinho aí conforme o float da skin vai aumentando. A primeira coisa que a gente percebe logo de cara é o sarcófago aqui aparecendo, né? O que seria tipo um sarcófago de uma múmia, né? egípcia e tal. Mas tem mais easter eggs aqui também, tá? Eu tô achando que não é só esse easter egg aí do sarcófago. Tem mais coisa, cara. Dá pra perceber também que as pirâmides ficam mais em evidência com a Glock no float máximo. Né, mais desgastada possível Essa daqui eu acho que é a que mais tem diferença Realmente da Factory New pra Battles Card. Então aparecem ali umas velas Aparecem ali uns símbolos Um fogo e tal os Muda bastante coisa uma pra outra É provavelmente a skin que mais esconde Easter eggs dessa nova coleção E a skin mais cara da caixa que é a M4 Eu chequei aqui na versão Battle e aparentemente Ela não esconde segredo nenhum Então acabam aí as skins que realmente Tem easter espero que vocês tenham gostado essa coleção agrada alguns, não agrada outros. Tem uma temática onde todas as skins têm que ser parecidas, né? Todas as skins são quase que iguais no tema. Então me diz aí embaixo o seu comentário. O que você acha dessas skins aí que tem easter eggs? Vai pegar alguma ou não vai? Talvez a gente veja essas skins em Battles Card vendendo o mesmo preço de uma skin. Da mesma arma, só que em Factor New. Porque algumas realmente estão mais bonitas, bem desgastadas. Mas isso é uma tendência. A gente sempre tem algumas skins dentro das caixas que possuem easter eggs. Que ficam bem bonitas também em Battles Card. Acho que isso é algo que a Valve sempre gosta de adicionar. No mais é isso, não esquece de ativar as notificações aí embaixo do canal para receber todos os vídeos relacionados ao CS2 A gente se vê na próxima, um abraço, falou!